Mãe corre para a floresta e quando retorna faz algo terrível com os filhos, investigador paranormal se exila em floresta, família vai atrás e descobre que ele não é mais o mesmo, jovem possuída teria raspado a própria face com um ralador, imagens revelam que Luisa Souza pode estar sendo perseguida por um espírito obsessor, criatura ataca mais uma pessoa em instalação supostamente extraterrestre e muito mais, mas antes já me deixando o like para dar mais destaque ao nosso vídeo.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 Os esses dois filhos estavam em um carro enguiçado na beira da estrada em Edmonton, Estados Unidos. De repente, a mãe num surto psicótico saiu correndo para dentro do mato. Então seus dois filhos foram procurá-la sem nem imaginar o que estaria prestes de acontecer. Mãe? Cam Cam, para sua preciosa mãe Finalmente eles encontraram a mãe, mas seria melhor se não tivessem a encontrado. de muito errado com aquela mulher que estranhamente tentou atacar seus próprios filhos. Então os meninos retornaram ao veículo para buscar ajuda. Enquanto dirigiam pela estrada, ouviu-se novamente a voz da mãe. Foi nessa hora que eles decidiram descer do carro sem saber que viverão a pior e a última experiência de suas vidas. the Parece que a mulher está possuída ou que foi infectada por alguma patologia que a transformou em um zumbi. O vídeo a seguir teria sido supostamente divulgado pelo governo russo. Pela datação, teria sido registrado em 1996 a bordo de uma instalação supostamente extraterrestre. Nas imagens há uma pessoa perdida em um labirinto infinito repleto de corredores e passagens que não dão em lugar nenhum. Mas se você acompanha o canal, já deve saber que neste local as pessoas são oferecidas como oferta a criaturas que comem gente. Deus das luzes, é que o mal se revela. Agora um caso tenebroso registrado na Indonésia. De acordo com rumores, uma mulher durante possessão demoníaca, teria raspado o próprio rosto com um ralador. Dependendo de 40 anos, eu não tenho dor de... Ei! Eu não de boca. O que é que é que uh que é que é que é Repare que sua face encontra-se totalmente desfigurada O demônio foi embora, mas as cicatrizes serão eternas Bom, partindo da premissa de que este caso seja real Você acredita que o diabo pode ferir fisicamente as pessoas? E <risos> a Okay. Luisa Sonza, ex-esposa de Whedersson Nunes, deu o que falar nas redes sociais após a aparição do que muitos dizem ser um espírito obsessor durante uma de suas lives. Muitos dizem que a cantora não está bem e que há um espírito maligno acercando para fazê-la tirar sua própria vida. Será que ela realmente precisa de ajuda? caso que se segue, um investigador do paranormal Randolphia Augusto se dirigiu a uma casa abandonada no meio da floresta a fim de investigar a suposta presença de uma criatura assustadora relatada por moradores. Mas já se passaram sete dias e ele não retornou. Seus parentes preocupados se dirigiram até o local e acabaram descobrindo que algo terrível aconteceu com o explorador naquela noite de lua cheia. Vai ter que ver se eu não nós o Rodolfo filme. Vai ter que ver se eu rodolfim. Ai, tá ali dentro. Olha lá dentro. Tá dentro, é dentro. Casa. É, tá dentro da casa. Tá dentro da casa. Olha que bagulho. É. Rapaziada. Ele se transformou. Tá dentro. Dentro da casa há uma fera aterradora, um enorme ser peludo com garras e patas enormes. Sim, parece que o Rodolfo se transformou em uma besta fera. Será que a investigação foi uma desculpa que ele inventou para proteger sua família? Uma ave, Cristel, encontra-se à espreita de um viveiro de corujas. O objetivo? Roubar os ovos que estão ali dentro. Mas essas são as corujas de rasga-mortalha, que com o um som provocado pelo atrito de suas asas, muitas acreditam que a rasga-mortalha faz o anúncio da morte. Veja com que facilidade e precisão a coruja prendeu a Cristel com suas garras. Isso parece ter sido apenas um aviso e com certeza ela nunca mais ia para invadir este viveiro. Este vídeo foi registrado em um bar na Alemanha, nas imagens parece que é um homem com literalmente o coração saindo pela boca, parece que algo está sendo bombeado no pescoço deste jovem que faz com que ele pareça um sapo respirando, qual seria a explicação para isso? Montagem? Alguma enfermidade? Uma cachumba latejando? Opini nos comentários. Este menino pode dobrar os joelhos para trás, como ele consegue isso se sentir? sentir dor e sem arrebentar as cartilagens. Será que ele pode pular? O que aconteceria se alguém chutasse seu joelho nesta posição? Uma ponte levadiça na Califórnia quase causou um acidente fatal. Repare que o motorista passou antes do sinal parar e, ao ouvir a sirene, acabou parando no local errado. Recentemente uma idosa andava pelo local e teve que pular no mar durante a elevação já que a concessionária que administra a ponte não esperou ela sair, o mesmo aconteceu com um ciclista que caiu de lá de cima só que na pista, no chão de concreto. Prédios balançando após um terrível terremoto 7.5 da escala Richter registrado no Japão em 2011 e acredite, há centenas de pessoas ali dentro deste edifício cujas estruturas foram abaladas e poderiam inclinar até bater no chão a qualquer momento. Neste mesmo dia, veja como o chão se movimentava. Na ocasião, ocorreram 16 mil óbitos em decorrência desses abalos e da tsunami que a sua Water lines are broken. The buildings were making a racket. It's just going back and forth, swaying. <laughs> Thank uh you. -huh.